pessoal, tudo bem? Aqui Henrique Bonney, Papo Uniforme 2 November X-Ray Whisky. Vamos conversar hoje sobre, iniciando na radiocomunicação, o radioamadorismo no montanhismo. Como é que isso funciona? Como é que isso pode ajudar ou não nas atividades do montanhista? Tudo o que você precisa saber. Vamos lá? Primeiro, começando a nossa conversa, Vamos falar sobre quem é essa figura, quem é o radioamador. O que é o radioamadorismo? O radioamadorismo é um hobby, é um hobby técnico-científico e um serviço de radiocomunicação, de telecomunicação. O radioamador é o operador do rádio, não é o aparelho, não é o equipamento, não é o rádio. Tá? Então, o radioamador é o operador. Por que rádio amador? No sentido de amar essa atividade, não é no sentido de não ser um profissional, é no sentido de ser um aficionado, de ser um hobby, de ser algo que ele gosta muito, algo que ele ama fazer, que ele se dedica, e por isso ele é um rádio amador. ok e, eu, e, e o hobby dele, ele utiliza, a, a, ele gosta tanto da... De eletromagnetismo de transmissão por ondas eletromagnéticas de brincar né de rádio amador que ele utiliza isso para fins de pesquisa equipamentos conhecer sobre eletrônica sobre eletricidade sobre o eletromagnetismo sobre ondas sobre antena né sobre elétrica utiliza isso também para o desenvolvimento ele pode desenvolver novas pesquisas, novos produtos, fazer novas descobertas. A história está cheia de radioamadores que desenvolveram e aprimoraram é, técnicas, equipamentos e descobertas ao longo da história. É, utiliza isso para estudo e também utiliza isso para recriação. Em geral, o perfil do, do radioamador ele é um pesquisador estudante, entusiasta da ciência, da tecnologia, da comunicação e gosta de ensinar. Em geral, ele é um cara humanista, filantropo, gosta de fazer, está uh, sempre a serviço da sociedade gosta de sempre ajudar os outros. Né? E a prática do radioamadurismo, ele traz benefícios para assuntos de geografia, eh, da ciência, né? eletricidade, eletrônica, eletromagnetismo, experimentação, pesquisas, ciência, etc., Traz benefícios e conhecimentos da física, da matemática, de linguagens, da comunicação e da cultura em geral. Então, ser radioamador é um universo muito interessante, empolgante, científico. É, é, é um hobby, ou seja, a pessoa aprende brincando. Vamos lá. Aonde eles se reúnem? Os radioamadores se reúnem através de, de grupos, de clubes, de associações e existem muitas associações no Brasil de radioamador, clubes formais ou não e principalmente no mundo. Né? É, no Brasil estima-se que temos mais ou menos uns 50 mil licenciados, radioamadores licenciados pela Anatel e uns 5 mil clubes espalhados pelo brasil no mundo são em torno de 5 milhões de licenciados no mundo ou seja tem muito mais radioamador do que montanhista com certeza isso sem falar uh, das associações associações clubes e os radioamadores e estações que não são licenciadas que são as clandestinas que deve ser três vezes mais que isso então se são 50 mil licenciados pela anatel deve ter uns 150 200 mil operando nesse brasil bastante gente né legal e o que, que precisa para ser radioamador como é que é essa história bom o radioamadorismo ele é regido controlado ele é organizado através de legislações de atos de instruções quem o órgão regulamentador da radioemissão no brasil é a Anatel e da telecomunicações e através de legislações próprias, né, de atos próprios decretos próprios normas próprias e convenções internacionais, ela regula o nosso universo do radioamador quem pode ser, onde pode operar a, a, que tipo de habilitação que a pessoa tem que ter licença e faz o controle, faz a fiscalização às vezes direta e às vezes em conjunto com as forças policiais federais e estaduais então para você ser radioamador você precisa de duas coisas, você precisa de uma licença de operação, que é o COER, que é o certificado do operador de estações de radioamador, e a licença da estação, que é para cada radioemissor que você tiver, cada aparelho de transmissão, de emissão, você precisa ter uma licença de radioemissão, uma licença de funcionamento de estação. Então se você tem um aparelho móvel, se você tem um aparelho fixo, né, você vai precisar de uma licença para cada aparelho que você tiver. Beleza. E os radioamadores são é, divididos em pelo menos três classes, em três classes no Brasil, classe A, B e C. A C é a classe de entrada, e aí você precisa, para poder tirar o seu certificado de operação, você precisa aprender um, po um, um pouco sobre a técnica e a ética operacional, e precisa aprender sobre a legislação a classe b você precisa aprender isso também além de eletricidade eletrônica e código morse e a, a também técnica ética legislação eletrônica eletricidade e código morse varia a profundidade né você só pode tirar a classe b com dois anos de c só pode tirar a classe a com um ano de b e as classes também permitem você operar a, a, a, a mudança de classe, né? permite você operar algumas outras frequências, ampliar o sua range né? de, de transmissão e amplia a sua potência também então por exemplo a classe A e a classe B pode operar algumas frequências que a classe C não pode e a classe A pode instalar é, repetidoras e a classe B não pode, a classe B pode transmitir a 1.000 watts de potência e a classe c só pode transmitir até 100 né então tem algumas diferenças aí quanto mais conhecimento você tiver mais preparo você tiver você pode ampliar sua gama de operações e pesquisa aparelho transmissão potência etc no brasil ah, quando você tira uma licença de estação, essa licença da estação recebe um indicativo, que é um código lá de, de identificação de operação. E isso é distribuído no Brasil. Então, por exemplo, todo mundo que, é, é, que tira a licença de estação lá no Pará, ah, o prefixo inicial dele é o PY8, que né? é, oitavo. Então, em São Paulo, PY2... Pior que segundo. Rio de Janeiro, PY1, pior que 1. E assim vai. Né? E, uh, esses são as, os, os prefixos da classe C e, e. Da classe B e A. Em geral os prefixos da classe C começam com U, com PU, né? papo uniforme. E aí também é dividido entre as regiões. Então, se eu conversar com alguém do rádio que me fala, olha, uh, se identifica como Papapapoitavo, né? É, Serra Serra Mike, eu já sei que é do Amazonas, né? Porque lá o prefixo é o PP8 e assim vai. E também, assim, cada país tem o seu conjunto de prefixo, né? Também é, e esses prefixos não se repetem pelo mundo de forma que quando a pessoa transmite o prefixo dela, eu já sei o que ela é, quem ela é e de onde ela é. E quanto à localização, o mundo do radioamador também é dividido. Tem um, uma particularidade de ter criado um sistema próprio de coordenadas de localização. Então, tem vários tipos de coordenada: uh, e tu zones, o Zones, o QTH Locator, o Grid Locator, mas o mais comum é o Maidenhead, que é o sistema de coordenadas. E por curiosidade, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu estou a uh, uh, o meu meio de é o gg 66 que né que se, seria Golf Golf 66 quebec Kilo, né? o meu que th ou seja é o momento que a pessoa passa o indicativo e passa o meio de rede dela eu já sei quem ela é que tipo de rádio que ela tá operando eu posso consultar o nome dela na internet e eu sei exatamente o a localização geográfica aproximada no raio de 12 20 quilômetros do da estação transmissora dela bem legal isso né e para quem não sabe o made in red esse sistema de coordenadas ele é presente na em qualquer gps tá quando você configura seu GPS e você escolhe qual sistema de coordenadas você vai utilizar, está lá na lista Made in Red. Vamos lá. Quais são as faixas de frequência de operação do radioamador? No Brasil e no mundo, por convenção mundial, essas são as faixas. Né? Então você tem aqui a listagem de todas as faixas de frequências que um radioamador pode operar. Né? A classe A pode operar aqui classe B pode operar aqui, classe C pode operar aqui, né? E no montanhismo, qual é a, classe que, é, qual é a faixa que a gente mais utiliza? A gente vai utilizar mais a faixa de 2 metros, ou seja, quem tira a licença de classe C pode operar, e a faixa de 70 centímetros, quem tira a classe C pode operar nessa faixa. Se quiser, pode até operar a faixa de 1.3, mas é difícil você achar um rádio específico dessa faixa de 1.3, que é a faixa dos 200. Né? É... Na maioria dos casos, a gente desbloqueia o rádio e coloca uma antena de 1.3 metros. A gente vai falar sobre a antena mais para frente e vai entender melhor o que é 2 metros, 12 metros, 11 metros, etc. Bom, mas esse é o universo das faixas de frequências que o radioamador pode operar. Mas quantas frequências existem? Existem muitas. Então, aqui é um quadro das frequências VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF, etc. E aqui eu separei esses quadradinhos verdes circulados por, com perímetro amarelo, Dentro dessa, dessa quantidade de faixas de frequência, quais são as faixas que o radioamador opera? Então, aonde está destacado aqui são as pequenas faixas que correspondem a essas, né? que é onde, é, são faixas separadas para o serviço de radioamador, para o hobby do radioamador. E as outras faixas? As outras faixas são divididas entre televisão, celular rádio, né? é, operações por satélite, sistemas meteorológicos, é, sistemas de controle remoto, é, de portão, de carrinho, é, faixas específicas para transmissão multimídia, fax né? telegrafia, etc. Então, cada faixa e cada é, subfaixa é específica para um tipo de serviço, aviação marítima né policiamento segurança uh, aeroresgate etc então esse, esses pequenos grupos aqui de, de faixas são apenas nesses pequenos grupos que a gente opera tá e o que, que o radioamador opera ele opera em dois tipos de, de ele faz dois tipos de transmissão que são as transmissões de modo digitais e a transmissão de voz, que a gente chama de fonia. Né? Nos modos digitais, o radiamador faz telegrafia, que é o famoso código Morse, que pode ser manual ou automático. Né? Reflexão lunar, que são as transmissões que ele pode fazer uh, também para transmissão de voz, para fonia, esqueci de colocar aqui, ou para transmissão de dados, né? texto, áudio, vídeo, uh, utilizando a Lua como satélite pode utilizar as transmissões é, de, de satélites utilizando os, os satélites radioamadores ou utilizando satélites que transmitem é, áudio ou transmite imagens e você pode recepcionar essas informações é, repetidoras para transmitir um áudio uma, uma comunicação de um rádio para outro rádio quando há bloqueios físicos o sistema de APRS que a gente chama de rádio a né? APRS RTTY, PSK, SSTV, que são transmissões de áudio, de vídeo e de texto via rádio. E o grupo de fonia, que você transmite em banda USB, banda LSB, banda FM, banda AM, na forma digital ou na forma analógica, em DX, longa distância, ou simplex, curta distância, é, antena antena, ou através de repetidoras, então esses são os tipos de emissão que eu, de um radioamador vamos lá é, mostrando aqui as subfaixas da faixa dos 70 metros UHF, que, é, que vai lá dos 430 mil MHz aos 440 mil MHz né? então mesmo que eu seja um, um um radioamador, você veja, por mais que eu possa, eu tenha equipamento, tenha conhecimento, lembra aqui? Se eu quiser, eu, te, eu tenho equipamento, se eu quiser transmitir em qualquer uma dessas frequências, eu posso, porque eu tenho equipamento, mas não devo. Não devo, porque é, dentro do meu universo do radioamador, eu só posso transmitir nas frequências que foram separadas para mim. Né? Isso faz parte da ética, faz parte do do comportamento da responsabilidade do rádio amador. Só vou poder dentro dessas frequências. E as frequências de rádio amador que mais interessam para o montanhismo é a frequência VHF e HF, que é esse grupo aqui e depois mais ou menos esse grupo aqui. Okay? E na frequência do HF, que é o 70 cm, a banda de 70 cm, nós temos... É, ela é dividida em subfaixas, então eu não posso transmitir em qualquer subfaixa né? cada subfaixa é destinada para um tipo de emissão então aqui, por exemplo, nessa faixa rosa de 430 a 431 eu posso escolher qualquer frequência aqui porque aqui está designado para todos os tipos de emissão exceto pacote, exceto a PRS, SSTV, RTTY, etc agora aqui e já utiliza rádio pacote eu já posso transmitir dados né? aqui para fazer é, é, usar a lua como repetidora reflexão lunar eu posso fazer transmissões eu posso fazer transmissões refletidas pela lua aqui também código morse código morse em SSB emissões piloto Aqui eu continua com com transmissões FM, SSB ou código Morse e aqui é a simplex. Por exemplo, na montanha, qual dessas subfaixas que eu vou utilizar? Ah, eu vou utilizar aqui, ó, de 433 mil a 433 500, depois de 433 e 600 a 434 mil. Por quê? Porque aqui no meio eu tenho uma faixa reservada para rádio pacote para PRS. A gente vai falar de PRS daqui a pouco. Mas nesses dois grupos de faixa aqui, é faixa para caramba, frequência para caramba, né? Você pode fazer transmissões de fonia, ou seja, rádio transmitindo de forma FM, de antena para antena, de forma simplex, né? Sem o uso de repetidoras. Então lá na montanha eu vou escolher essa faixa aqui. Não. Por que, que eu não posso escolher essa frequência aqui? a ah, 432.600. Por quê? Porque eu posso atrapalhar algum coleguinha que esteja fazendo algum um tipo de transmissão, ou digital, ou analógica, né, em código Morse, em, em, tele, em fazendo alguma, alguma transmissão, ou piloto, ou reflexão lunar. E aqui embaixo, eu posso utilizar essas frequências? Não. Por quê? Se a minha, a minha a intenção é conversar rádio a rádio, eu não posso, porque ela está destinada para repetidora. Se eu ficar conversando com um coleguinha aqui, dentro de uma dessas frequências, eu estarei é, criando interferências ou atrapalhando as comunicações de entrada de repetidora. Aqui é a mesma coisa, as comunicações via satélite. Eu posso atrapalhar, as transmissões via satélite, de, de satélite para a Terra, que algum coleguinha esteja fazendo, esteja utilizando o satélite como repetidora, conversando com, algum, com alguém longe, utilizando o satélite para receber imagens, ou para transmitir texto, etc. E aqui a gente volta, nessa faixa rosa, onde novamente, de 438 a 439, todas as emissões são Permitidas. então nós temos três subfaixas que a gente pode conversar de rádio a rádio essa subfaixa, essa subfaixa e essa subfaixa aqui é saída de repetidora então a gente também não pode utilizar essa faixa viu porque é importante vocês, é, o radioamador se aprofundar na legislação se aprofundar nas normas porque se não regular, vira bagunça vamos lá e na divisão do VHF? É a mesma lógica, que os dois métodos, onde a gente mais utiliza. Né? Todas as subfa é separado por subfaixas e cada uma delas para um tipo de emissão. Então, nós temos novamente aqui as faixas separadas para código Morse, as faixas separadas para código Morse, SSB via satélite, as faixas simplex, sinais fracos, né? as faixas de entrada repetidora, as faixas para rádio pacote novamente fm sinais fracos saída de repetidora e aqui que a gente trabalha quando a gente vai, vai, vai é, fazer comunicação simplex né, rádio a rádio aqui onde está escrito todo tipo de emissão é aquilo que aqui que a gente trabalha menos nessa faixa de aprs aqui né? mas todas essas frequências aqui a gente pode utilizar uma dessas frequências configurar o rádio conversar com um coleguinha na montanha Nesse grupo de faixa, nesse grupo de faixa e nesse grupo de faixa As outras frequências Estão destinadas para satélite, entrada de repetidora, saída de repetidora né? Novamente entrada de repetidora, ou seja, o que, que sobra para gente? Sobra para gente essa faixa preta aqui, que é a faixa mais é, Digamos assim, tumultuada, né? que tem mais QRM, é, tem mais interferências, né? todo mundo está utilizando, essas faixas duas faixas aqui são faixas que menos tem interferência, então dá para usar mais e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco lá na 146520 temos a faixa de a frequência de chamada nacional simplex que é a, a uma frequência definida entre os radioamadores para comunicação de emergência bacana né então vamos lá Bom, é, o rádio amador também tem uma linguagem, ele tem uma linguagem de abreviatura, ele tem um código fonético e tem um código Morse. Então, a comunicação do rádio amador, por característica do próprio rádio, ela é a, exige, muitas vezes, quando você, principalmente quando você fala com pessoas de diversas linguagens, né? nem sempre pode ser a sua linguagem, então acaba encontrando... Na, na abreviação por códigos Uma forma de se comunicar okay? Então, QRE, QRM, QSO, QSJ, QTH, etc Isso é um o código que internacionalmente quer dizer a mesma coisa em qualquer país E aí quando for utilizar uh, foneticamente um, Descrever foneticamente alguma palavra algum o código é utilizado no, no alfabeto fonético internacional. E o código Morse aqui, que é, também é um código internacional. Então, você pode se comunicar por ondas curtas é, ou baixíssima frequência. É, ou para canais de específicos para código Morse, que é o CW. Né? E com, em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa do mundo. Vamos lá. E depois disso... Ah, o radioamador ele, ele registra as suas, as suas conversas, né? E quando ele registra as suas conversas, ele pode ter ah, um sistema de log de conversas. Existem uns aplicativos de log, é onde você vai criando um livro de visitas, como se fosse um livro de visitas com quem eu conversei, qual foi o indicativo que eu conversei, de onde que ele é, né? Tal dia, tal data, tal hora, etc. Além dele fazer esse, esse registro, esse livro de visita, esse, esse registro de transmissão, o radioamador também costuma mandar o que a gente chama de cartão QSL. Então o cartão QSL, a gente manda pelo correio, né? é, serve para provar para a pessoa é, que nós conversamos. Então eu, eu mando o meu cartão QSL pra, com quem eu conversei e ele manda o dele para mim pelo correio. E vai se colecionando. E vai montando lá na parede para mostrar com quantas pessoas você já conversou no mundo pelo rádio. Existem os concursos, é, que são concursos específicos, né, que, que podem ser de comunicação. É, existe o Conteste também, que é um tipo de concurso também de comunicação. Esse tipo de concurso ele pode envolver trabalho científico, pode envolver pesquisa, pode envolver radiodifusão. Né? quem constrói o rádio mais rápido, quem transmite mais longe, quem consegue encontrar uma solução para falar com a estação internacional, a estação internacional ou a, a, os contestes que são os concursos de quem com quantas pessoas você consegue estabelecer uma comunicação num período de tempo né? Então abre lá uma propagação específica que dê para falar com a Alemanha e aí começa um conteste com o pessoal da Alemanha. E aí a pessoa que, que reunir o maior número de cartão QSL, né, que prova que ela fez a, a, aquele conteste, aquela conversa, ganha esse tipo de concurso. É bem interessante. Eles servem para estimular a pesquisa, o ensino o desenvolvimento e o, e o uso, né? e a prática. Vamos lá, vamos falar sobre o alcance. É, no montanhismo, vou falar sobre o alcance só da faixa dos 2 metros e, e dos 70 centímetros. Por consequência do, do comportamento da onda eletromagnética da faixa do 144, 148, do 430, 440, né? VHF e OHF, é, e essa onda ela tem. A gente vai falar mais sobre isso. Ela tem propagação mais troposférica do que ionosférica. A, o alcance dessa onda essa, desse rádio chega em média visada a visada. Né? Quando a gente fala de alcance, é antena a antena sem, sem interrupção, sem obstáculo. Pode alcançar até 100 metros, média de 100 metros nós não estamos falando de ht tá? de rádio de mão estamos falando de é, uma modulação de rádio é, de base de base fixa com uma antena fixa uma boa antena bem instalada com uma transmissão de mil watts de potência então é, é uma frequência que, que não, não tem grandes é, alcanças alcança aí no máximo 100 km em condições normais Aí você vai me dizer, ah, mas eu, esses dias eu vi no jornal de um cara que conseguiu estabelecer uma comunicação em, em VHF de 5.500 km. Ah, é verdade, o cara conseguiu e comprovou isso com um cartão QSL, <risos> no, dentro de um contest com todo mundo ouvindo. Mas isso foi uma condição específica, foi resultado de, de, uma, de um favorecimento, né? foi favorecido pela propagação atmosférica naquele momento, mas em regra em torno de 100, 100 km em condições específicas alcança mais. Eu mesmo já já já utilizei um rádio de mão, um HT, que alcança no máximo 30 km numa conversa de 100 km lá da pedra da mina até o até o município de Santo André. Não tenho como comprovar, nós não trocamos cartão QSL, então não tenho não tenho como comprovar. Mas foi bem interessante. Uma coisa super rápida, foi coisa de propagação. É, bom, e aí? Como que se comporta? É, para nós no montanhismo, o rádio direto, ponta a ponta, tem um alcance médio de 10 km. Então, se eu apontar o rádio é, na pedra da mina para um cara que esteja num pico qualquer a 10 km de distância, é certeza que nós vamos estabelecer uma boa comunicação. Tá? Dá para chegar a 30. Né? então da pedra da mina dá para falar com o cara no pico da, da, dos agulhas negras, dá, dá para alcançar com chiado etc, mas dá para alcançar então a comunicação é feita dessa forma Os outros, as outras frequências né, costumam ter um alcance médio e tem frequências de longo alcance, que são as, fre as frequências de dx, né? que, que, que se propagam pela ionosfera. E aí você consegue se comunicar com qualquer lugar do mundo, dependendo da propagação atmosférica. Uh, então, aqui, só para tipo de exemplo, a faixa dos 80 metros alcança uns 500 km, a faixa dos 40 metros também, a faixa dos 20 metros também alcança uns 500 km. Então, quanto maior a relação entre frequência, propagação, potência do rádio, tipo de antena, cabeamento, melhor resultado. Ah, falando sobre a propagação, nós temos dois tipos de propagação de ondas eletromagnéticas. Né? Uma pode ser a propagação pela ionosfera, ou seja, aquela camada eletricamente carregada, cheia de íons no entorno do globo celeste que quando recebe radiação solar ela fica eletricamente carregada e permite que é, quando ela fica carregada que essas ondas de rádio que são transmitidas e nas frequências que são transmitidas para a ionosfera reflitam de volta para a terra ampliando o alcance dessa comunicação quando a ionosfera não está carregada essa mesma frequência ela passa por ela ou é absorvida por ela. Né? Então tem uma relação de, de, de, de absorção e reflexão na ionosfera, influenciada pelo Sol, pela radiação solar, que impacta no quanto de alcance um rádio ele pode ter de dia ou de noite dependendo da frequência. Então essa é a propagação essa é o tipo de transmissão refletida pela ionosfera. E aí que é o que nós interessa nos rádios de 2 metros e 70 metros, a propagação dos nossos equipamentos de mão é pela troposfera, ou seja, há uma condição depende de uma condição climática, numa relação entre umidade e massa de ar, é, que cria um canal que, que, cria um, um, um, que ajuda nessa propagação, né? Então, por exemplo, a ah, eu diretamente eu consigo, é, num tempo seco, conversar com, com uma pessoa lá da Pedra da Mina, a um, um pico de 10 km de distância, mas eu não consigo conversar com uma pessoa lá na. Uh, no, nos agulhas negras a 30 km então por falta de condições troposféricas por falta de umidade no ar e concentração de massa de ar fria eu não consigo a uh, minha onda de rádio não vai viajar e encontrar um, um, não vai ser facilitada o deslocamento dela não vai ser facilitado pela, por aquela condição atmosférica que criaria uma camada uh, dentro da troposfera que criaria um duto ali de comunicação e aí, de repente, o tempo muda, o ar fica carregado de, de umidade, fica mais frio, e aí eu aperto o PTT do rádio e eu consigo comunicação com o meu colega lá da, no, no Agulhas a 30 km de distância. Por que, que com o tempo seco eu, eu não consegui e com o tempo úmido eu consegui? A resposta está na condição é, da atmosfera que esse tipo de frequência, 2 metros ou 70 centímetros, ele é uma frequência que é, não chega na ionosfera. Né? A propagação dela é pela troposfera. Então, isso explica porque, que, às vezes, você consegue, ah, dependendo da condição atmos atmosférica, você consegue falar mais longe, falar bem, falar um som alto e limpo, e em outras você não consegue. Então, é algo que você pode estudar, se aprofundar mais sobre a uh, propagação troposférica e ela é dividida. As condições troposféricas ela tem outras divisões. Né? Então, tem dutos, tem uh, condição troposférica invertida, tro condição troposférica normal. Então, cada, um, cada tipo de condição atmosférica reflete, impacta em como as transmissões é, das faixas de 2 metros e a faixa de 70 cm é radiada, é, é propagada pela atmosfera. Bacana, né? Bastante assunto. Vamos lá. Aqui, exemplificando, aqui temos dois tipos de propagação. Então, aqui essa antena emissora ela está utilizando em uma frequência ah, um pouco mais baixa, que são as frequências de, de propagação pela ionosfera transmite a ionosfera está aqui carregada eletricamente por conta de uma radiação solar que criou essa condição e ela rebate e chega até a antena receptora ou aqui nesse tipo de, de, de transmissão troposférica a o nosso radinho de 2 metros ele encontra aqui uma condição atmosférica carregada úmida né? e aí ele vai bater aqui e vai ser conduzido até a outra ponta então nós temos esses três tipos de transmissão a transmissão direta antena antena então uma antena está tem que estar visível diretamente para outra antena e aí tem um limite sempre de um alcance menor né? de antena antena de repente um rádio é 10 km. e no nosso caso o nosso rádio por conta do favorecimento da troposfera, favorecimento das condições meteorológicas, consegue jogar o nosso sinal a 30, 100, 200, 300 km E em uma transmissão em outras frequências de, de, de reflexão ionosférica, consegue, através de, de, dessa reflexão, é, contatos de 5, 10, 20, 30, 40 mil quilômetros. É? Bacana isso então o radiomadurismo estimula a, a pessoa estudar física eletrônica etc para conseguir entender essas coisas vamos falar de comprimento de onda Por que, que a gente fala a rádio de 10 metros 80 metros 40 metros 11 metros né 2 metros 76 centímetros 1 milímetro etc essa quando a gente diz o tamanho quando a gente fala nesse comprimento ele é o ele repre, ele representa o comprimento da onda então a minha frequência que a gente utiliza na montanha essa frequência aqui de UHF dos 430 aos 440 ela tem uma onda de 70 centímetros de comprimento quanto ao a, a, a frequência dos 144 aos 148 de VHF o tamanho médio dessa onda é um tamanho de 2 metros por que, que isso é importante porque através do tamanho da onda é definido o tipo de antena que que você vai poder construir vai poder comprar ou vai poder adaptar no teu rádio se você construir comprar adaptar uma antena que foi construída por uma transmissão de uma, de uma onda diferente do que o seu rádio transmite ou pode não transmitir ou pode queimar teu rádio. Né? Então, como que, como que se chega ao tamanho da, do comprimento da onda, que é a, a medida entre picos da onda? Né? Então, o comprimento da onda é a distância entre os valores repetidos sucessivos, ou seja, a distância entre os picos da onda. O comprimento da onda... é, é Para encontrar o comprimento da onda, a gente divide a velocidade da onda pela frequência da onda. Mas qual é a velocidade da onda? A velocidade da onda é a mesma velocidade da luz no vácuo, né? 300 mil km por hora. E o que é uma frequência? A frequência é uma é a oscilação da onda quanto que ela oscila por segundo. É a frequência em hertz, né? Quantos ciclos? Quando a gente é, é, coloca a frequência lá do rádio, ah, 146 mil Aquela, a, a, a, aquela frequência está girando um ciclo de onda eletromagnética a, a, a, numa velocidade de 146 mil ciclos por segundo. E quando eu pego a velocidade da, da, da luz ou a velocidade da onda, divido por aquele ciclo, né? no caso aqui, 300 dividido por 146, que é a frequência, eu tenho. O comprimento da onda, que é mais ou menos aqui, 2 metros. Então é assim que a gente encontra o o, o tamanho da onda. Pega aquela frequência, a, a velocidade da, da, da transmissão, né? da propagação, que é a mesma velocidade da luz, divide pela frequência e encontra o tamanho da onda em metros, que é o tamanho físico da onda. E começa tudo começa a fazer sentido. Vamos lá. No montanhismo, o que é melhor? O HF. O VHF, como que se comporta a onda? Lembra que o VHF tem uma onda física de 2 metros e o UHF tem uma onda física de 70 centímetros. Então, dependendo do terreno, ela se comporta de forma diferente. Na montanha, a onda de 2 metros ela reflete muito melhor que a onda de 70 centímetros. Por quê? Porque 2 metros, claro, maior que 70 cm, vai encontrar a superfície, uh, maiores superfícies, ou vai encontrar mais, faci mais, faci mais facilmente superfícies na montanha que favoreçam a reflexão. Né? Ou seja, uh, vai ter menos absorção pela montanha né? e vai ter mais reflexão pela montanha. E quanto no, na floresta... A onda de 70 centímetros, ou seja, o rádio hf ele tem. Uh, ele se comporta melhor. Porque a onda de 2 metros, ela se perde muito dentro da floresta. E ela se perde mais do que a onda de 70 centímetros. Ou seja, a floresta absorve muito mais a onda de 2 metros do que a onda de 70, pelo tamanho do seu comprimento. É lógico. né Então, nas transmissões, vai utilizar o rádio na floresta, é melhor a onda. 70. vai utilizar na montanha é melhor a onda de 2 metros por causa dessa equação entre reflexão e absorção do ambiente e ainda tem as outras equações que é a reflexão sobre a superfície da água qual que, que reflete melhor é, qual que absorve mais ou menos quando chove aí há outras discussões aí é algo que precisa se aprofundar no radioamadorismo vamos falar aqui sobre repetidora. O que, que é uma repetidora? Muitas vezes a gente precisa, a gente ouve o termo que precisa instalar uma repetidora do rádio em algum lugar para melhorar a comunicação. Então, por exemplo, eu estou do, do a onda é, é, de rádio, lembrando, né? Ela viaja em linha reta, precisa ter visada. Bateu na montanha, ela não vai ultrapassar a montanha, ou ela é refletida ou ela é absorvida. Dificilmente ela vai passar para o outro lado, a não ser que as condições troposféricas e solares estejam favorecendo demais e eu consigo fazer com que essa onda bata em uma montanha, bata em outra, reflita em outro lugar, até chegar do outro lado, mas isso é muito, muita piração, né? Na maioria dos casos, não. Ou ela vai ser absorvida ou ela vai ser refletida e não vai chegar para o outro lado. O que, que precisa? Precisa ter uma repetidora, ou seja, alguém que receba essa onda no alto dessa montanha e retransmita. Né? Lembrando, a cidade é cheia de repetidoras. Né? Nossos celulares são, na verdade, equipamentos de rádio. Okay? E as, a, a, nós vemos, quando nós vemos essas antenas de celulares na cidade, o que, que elas são? São repetidoras. Pega o sinal de um rádio, coloca no sistema e vai retransmitindo esse sinal de antena a antena até chegar uh, no outro aparelho que você está ligando. E a antena do. do, do, do, do essas nossas antenas repetidoras são é o mesmo conceito né? então às vezes em muitos lugares você precisa ter uma repetidora para aumentar o seu alcance é, na região que você está recebendo ou transmitindo a comunicação pelo rádio né? mas quem instala essas repetidoras as, as, as repetidoras de rádio amador são instaladas pelos clubes de rádio amador então, o pessoal se junta, junta uma grana, compra equipamento, junta lá uns 50, 40, 30 mil reais, 100 mil reais, não sei, e instala aquela antena para que todas as pessoas associadas àquele clube possam é, se beneficiar da repetidora e se comunicar. Então, eu sempre falo da CRASEMA, né, o clube de rádio da Mantiqueira, a Associação dos Rádio Amadores da Mantiqueira. Elas, eles possuem dois, duas repetidoras, uma repetidora no Pico de se eu não me engano, em São José dos Campos, não, é, por aí, esqueci o nome da, da, da, da cidade, mas é um local, um local alto, e tem um outro, uma outra repetidora lá em Brasópolis, é, perto da, da Pedra do Baú, né? então, com essas duas repetidoras, eles a, conseguem é, eles têm uma área de abrangência muito grande 200 km no entorno da, da Serra da Mantiqueira é, é a repetidora mais potente mais relevante ali da região tem outras tem repetidoras do radioscotismo, de resende é, mas tem outro tem outros clubes e como é que faz para utilizar essas repetidoras? Tem que pedir licença, né? tem que entrar em contato com os donos das, das repetidoras e, e conversar com eles. Então, mas é isso que, é assim que funciona uma repetidora, é para isso que ela serve, para estabelecer a comunicação entre, entre, dois, entre dois equipamentos quando há uma interferência é, geomorfológica, um obstáculo, prédios, montanhas né, que interferem na propagação direta do rádio. Bom, falando em repetidoras, existem várias repetidoras no, no, no Brasil, man, que são mantidas por, pelos clubes, né? é, e aí você pode é, utilizar tanto as repetidoras dos clubes, e pode utilizar também as repetidoras da, mantidas pelo radioscotismo. São muitas repetidoras mantidas pelo rádio escutismo no Brasil. E aquela discussão, poxa, nos parques nacionais fora do país, muitos parques possuem estações de rádio ou repetidoras de rádio, onde fica alguém lá ouvindo quase que 24 horas as transmissões dentro daquela frequência e separa uma frequência específica para que o usuário que entra com o rádio possa em algum momento, no momento de emergência, colocar naquela frequência no rádio e pedir ajuda. Aqui no Brasil isso é muito difícil. Eu não conheço nenhum parque que tenha, uh, que permita utilizar a sua repetidora pelos seus usuários, infelizmente. Né? A maioria dos parques nacionais possuem antenas, possuem repetidoras, possuem estação de rádio, mas não permitem a utilização dessas repetidoras não, não separa uma frequência de emergência para ser utilizada pelos uh, usuários desses parques, que seria muito útil termos isso. Então, o que nós temos que fazer? Temos que caçar nos lugares que nós vamos, caçar, procurar estações repetidoras que são mantidas por rádio-clubes ou radioscutismo e, e, e negociar a permissão de utilização. Dessas repetidoras dentro desses, que, que, que alcancem dentro desses parques. Caso a gente é, precise conversar ou chamar é, numa situação de emergência, chamar alguém, etc. É, ou, no caso de grupos, a gente pode criar repetidoras portáteis. Né? Então, por exemplo, dá para você transformar dois radinhos simples em uma estação repetidora você vai fazendo crossover, você faz a inversão da saída de áudio de um com a entrada de áudio de outro e a saída de áudio de outro com a entrada de áudio de um e deixa ele no modo automático ativado por voz e deixa ele ou com, com alguém ou ah, instalado em algum lugar protegido para usar como repetidora em uma operação então por exemplo, ah, vai lá um coleguinha sobre a pedra da mina e vai ajudar a expedição é, duas expedições uma que vai subir o capim amarelo outra que vai subir o três estados e, e o nosso coleguinha lá no meio da pedra da mina vai permitir que essas duas expedições que entraram em lados diferentes da montanha possam se conversar através da repetidora portátil e vai bateria hein? É, vai bastante bateria outra forma é você é, já adquirir rádios que tem a função repetidora aí você não precisa juntar dois rádios, é só habilitar tá, a função repetidora do rádio para fazer as suas as suas rádio expedições e a rádio mochila e aí falando em rádio mochila no montanhismo isso pode ser importante você sempre tem um, um membro lá na equipe que cuida da comunicação de rádio é, que cuida de todo esse processo encontrar repetidoras encontrar frequências é, montar uma repetidora portátil carregar essa repetidora e fazer a comunicação ou na montanha ou na base da montanha você pode instalar no carro e o seu carro virar uma repetidora para você poder conversar com outros picos com os outros colegas que estão em outros pontos da montanha etc e assim com a repetidora você vai cobrindo as áreas que são a, que são as sombras né onde de forma direta você não conseguiria conversar com alguém é bem interessante antenas lembra que falamos sobre o tamanho e comprimento da onda então para cada cada frequência tem um comprimento de onda e para cada comprimento de onda tem uma antena específica as antenas elas podem ser de meia onda de cinco oitavos de onda 3 quartos de onda de onda inteira né? É, e assim vai você utiliza esse, esse, esses, esses dados para você confeccionar seu tipo de antena se é antena omni, omnidirecional antena direcional antena de 5 oitavos de onda etc para você montar seu equipamento e facilitar a transmissão, se é antena plano terra se é antena de polo etc uma uma observação é, os rádios Takabolt Motorola que são na verdade os rádios FRS, GM, é, são rádios pré-definidos em frequências pré-definidas através de convenções internacionais que podem ser fabricadas por qualquer pessoa, qualquer empresa que queira criar esses rádios dentro dessas frequências. Então existe um grupo de frequências que é a FFRS, que são frequências para utilização familiar, e as frequências para utilização de serviços gerais. Esses dois tipos de frequência é, são conhecidas no Brasil como rádio de motorola porque o rádio de motorola transmite dentro desses dois grupos de frequência. E aí tem lá 22 é, 22 frequências pré-definidas em canais, canal 1, 2, 3, cada canal correspondendo a uma frequência que vai lá de 462 e 562 MHz até 462,725 MHz esse tipo de frequência não precisa de licença nem para o operador né? e não precisa de licença de estação Alguns países, dependendo da frequ... de uma dessas frequências, até exigem algum tipo de licença. Mas no Brasil não exige. Então você pode comprar esses rádios nas lojinhas e utilizar, mas as... da mesma forma que não precisa de licença para operar nem para usar o rádio, eles têm algumas limitações. Então, por exemplo, a potência desses rádios é de meio watt. Embora você não precise de licença, possa comprar em qualquer lugar e utilizar, você não vai falar muito longe. Né? Um rádio de potência de meio watts não, ele só vai te ajudar ali, uma distância de até 500 metros ou 1 um quilômetro do seu grupo, na montanha, às vezes nem isso, na floresta, às vezes nem isso. Né? O alcance é muito pequeno. Mas quando você, se você não precisa se deslocar acima de um raio de 500 metros... Entre, é, entre as pessoas que precisam se comunicar então não tem problema nenhum utilizar esse tipo de rádio é, não é considerado rádio amador tá? é uma frequência de serviço específica não precisa de licença nem para a pessoa que vai operar nem para o aparelho pode comprar e utilizar normalmente ah, o rádio amador pode operar? Não, na condição de rádio amador, essas frequências não fazem parte das frequências liberadas para o rádio amador utilizar. Ele vai utilizar esse rádio como cidadão, não como rádio amador, como cidadão comum. Aí vai utilizar dentro dessas frequências, e somente dentro dessas frequências, limitado a meio watt de potência. Então, embora o rádio amador possa utilizar como é, cidadão, e, e, e se ele quiser transmitir nessas frequências ele transmite né ela não num te, de forma técnica né? ela não foi feita para o radioamador então esse tipo de frequência não é para radioamador é para todas as pessoas e não faz parte essas frequências não fazem parte das frequências que são licenciadas para o uso do radioamador ok outra frequência que não é licenciada para o radioamador é a frequência da faixa do cidadão a faixa do cidadão que é também conhecida como rádio px ou em alguns países cb citizen band são frequências na faixa dos 26 e 27 MHz, são separadas para que toda e qualquer pessoa possa comprar um rádio instalar uma anteninha e utilizar na sua casa para prover comunicações com a vizinhança esse tipo de rádio Dependendo da propagação, é, é, é, você pode conversar a 1.000, 2.000 km de distância e pode também conversar sem, 200 km de distância, dependendo da sua antena e da sua potência. Qualquer pessoa pode ter e não faz parte das frequências licenciadas para o radioamador. Qualquer pessoa não precisa ser radioamador para utilizar. Do mesmo jeito que essas frequências do rádio Itacabouche, não precisa ser radioamador para utilizar. Tá? É, no Brasil você precisa talvez emitir uma licença é, uma licença rápida bem barata precisa homologar o rádio mas é uma coisa bem simples, qualquer pessoa pode fazer tem um processo bem simplificado faz tempo que eu não opero o PX, então eu não sei dizer exatamente o que mudou na legislação mas é uma coisa bem simples é, Faixa marítima também não faz parte das faixas licenciadas para o radioamador. Ela tem regras próprias né? para o operador tirar a licença e para a estação de rádio tirar a sua licença. Tem regras próprias para a emissão de licença. Então, é uma faixa de rádio destinado para operações marítimas, comunicação entre barcos, navio, entre portos, etc. Tem uma frequência específica de emergência lá no meio. Mas não é porque a pessoa é radioamador que ela pode transmitir dentro dessa frequência. O radioamador pode ouvir todas as frequências. Ele tem licença de que a gente chama de radioescuta, né, para corujar o rádio, ouvir o rádio, de todas as frequências. Ele não pode transmitir. Ele só pode transmitir naquelas frequências que ele tem licença. A mesma coisa a faixa aérea. É uma legislação própria, tem um, um, provas próprias, tem exige que, você, que o operador tire uma licença de operação, exige que o rádio tire uma licença de estação, é, e não faz parte das frequências que, abertas para o rádio amador utilizar. Né? Bom, vamos lá. O que é uma estação móvel? Estação móvel de rádio é aquela estação que você se locomove com ela. Ela pode estar na tua mão, ou pode estar no teu carro, pode estar no teu barco, pode estar no teu avião tá? a gente chama isso de estação móvel estação fixa é aquela é, fixada dentro da sua casa, da sua residência, da sua empresa onde você tem que criar uma torre grande e estabelecer um no-break é, ligar várias antenas, ter vários tipos de, de equipamentos ligados no rádio ligar o rádio no computador, etc é uma estação que não sai do lugar, vai estar sempre ali. É... Existem uns equipamentos, que são equipamentos é, de transmissão eletromagnética, para ser utilizado em casos de resgate, né? que são em dois tipos, ou em, no formato de aparelhos, que você carrega, e aí se você estiver precisando de ajuda, você liga, esse aparelho no pedido de ajuda, ele começa a emitir uma frequência é, de ajuda, uma frequência de socorro, e aí todas as pessoas que estiverem com o mesmo aparelho naquela região recebe o teu pedido, mais ou menos recebe a indicação de onde vem aquele sinal de rádio e aciona o resgate. O resgate vai lá é, com outro equipamento para te localizar e faz a operação de resgate então esse tipo de equipamento ele transmite uma onda de rádio específica eh, para outros equipamentos iguais que você pode eh, acionar em situação de emergência uma outra forma são roupas que possuem refletores de ondas eletromagnéticas que caso você esteja utilizando esse tipo de roupa que tem esse refletor e de repente precisar de ajuda tanto a equipe de solo quanto a equipe na aeronave pode ir com aparelhos que consigam é, emitir uma onda de rádio específica na frequência específica que será refletida por essa roupa e aí acaba te localizando também no Brasil isso é muito difícil mas assim, na Europa, nos picos europeus isso é muito comum tanto o aparelho né, detector de, de, de pessoas perdidas no meio de avalanche quanto as roupas que refletem o, a, as ondas de busca, as ondas que são utilizadas para busca e resgate. Seria muito útil aqui no Brasil, né? o pessoal se perde na mata e aí a aeronave, lá, o águia, vai com esse aparelho e e consegue pegar o sinal refletido pela roupa do perdido. que às vezes a pessoa também pode estar desmaiada, etc. Não Pode pode não ter condições de responder né? e aí pelo reflexo do, do sensor na roupa consegue achar ela bom existe também os beacons que são equipamentos que emitem um sinal de socorro na uma frequência que são captadas tanto por aeronaves quanto por satélites é, satélites de resgate de alerta de resgate espalhado pelo pelo globo né? então esse tipo de aparelho ele não precisa de assinatura você pode comprar e aí você vai lá na força aérea e habilita o aparelho, faz o registro do aparelho Mas também você só usa uma vez, você aciona ele e espera Existem diversos tipos de modelo para carro, para barco, para avião, os modelos pessoais Eles já possuem GPS embutido, então quando você aperta ele, ele manda um sinal de socorro junto com as suas coordenadas. Esse sinal é captado por algum avião, aeronave que esteja passando ou por algum satélite que esteja no alcance e retransmite esse sinal para centrais de, de serviço de aeroresgate, de busca e resgate mais próximo. E é, no caso do Brasil, esse, é, esse alerta é recebido pela Força Aérea, pela, pela FAB, e aí, com as suas coordenadas, ou é a própria FAB que vai fazer o seu resgate, ou ela repassa essa solicitação de resgate é, para outras autoridades locais. Né? Bacana isso. Não é tão barato, custa mais ou menos uns R$ reais esse aparelho, R$ mil. mas não tem mensalidade. Você não paga nada mais por isso. Vai lá na FAB, registra e, e utiliza. Uh, os, os rádios GPS, existem os rádios G, G, GPS que utilizam a frequência do, do APRS Para você mandar uh, áudio ou mensagens de texto e a sua localização por satélite Então você pode ligar esse rádio, uh, existem aparelhos que ligam o rádio com o aparelho GPS Existem aplicativos que, que ligam o GPS do celular no rádio para você fazer essa transmissão e existem rádios que já vem com gps embutido e também existem aparelhos que já, que já transmitem naquela frequência as coordenadas de satélite recebida para fazer rastreamento por exemplo a garmin muito tempo atrás lançou o rino que era um gps que que você através desse gps você localizava os outros rádios iguais na tela do gps né? e podia mandar mensagem de texto você também pode ligar o rádio no, no computador para receber essas, essas esses sinais de rádio da tua equipe que está transmitindo a posição pelo rádio e plotar no teu computador e aí ter todo mundo ao alcance também tem uma forma de você transmitir é, para a internet e aí todo mundo vai receber e saber de forma online em tempo real aonde o, o, o você junto com seu rádio é, está trafegando. Né? Então, em resumo, o rádio GPS ele você pode operar na frequência APRS e nessa frequência você manda a sua coordenada do rádio e todos os rádios APRS ou todas as estações repetidoras APRS que estiverem ao, ao alcance nessa frequência de, de 1.45.570 receberem o seu sinal vai receber esse sinal e plotar na, na, na, ou no mapa na internet ou no mapa próprio a sua localização do rádio é bem legal outra aplicação que dá para fazer é você receber imagens de satélites meteorológicos pelo rádio todos os, os satélites meteorológicos transmitem tempo real conforme vai orbitando vai passando por aquela região vai capturando aquela imagem e vai transmitindo em ondas de rádio. O que, que você precisa é só sintonizar na frequência do satélite. Isso é uma informação pública. Você baixa o software Orbitron, por exemplo, e você identifica a, onde o, a órbita do satélite, você identifica a direção né, de acordo com o ponto que você está, que é o azimuth, e identifica o zenith, né, qual é o ângulo, qual a altura que ele está no horizonte. Você aponta a antena para ele, sintoniza, recebe aquele áudio, coloca o áudio no computador ou recebe na hora no computador e vai montando a sua imagem de satélite. É dessa forma que a gente é, monta estações meteorológicas é, via satélite em regiões remotas. E aí você faz a previsão do tempo. Vamos supor que de hora em hora passe algum satélite meteorológico. Então ao longo de um dia você tem 12 imagens é, de satélites meteorológicos para fazer a previsão do dia seguinte bacana algo muito utilizado por radioamadores são os satélites radioamadores quando você faz a sua licença é, de operação lá de estação lá no, no na Anatel, você tem a opção de é, como opção escolher se você vai fazer transmissão ou recepção via satélite né? E isso te permite você fazer essas operações com satélites radioamadores, com satélites repetidores de rádio. Com a informação da órbita, da, da, do azimuth, do zenit desses satélites e da frequência, você com uma antena direcional, você acompanha, com qualquer celular dá para fazer isso hoje, você acompanha a, a, a órbita desses satélite direciona a antena, recebe o, ao, o áudio e transmite o áudio e utiliza ele como repetidor para conversar com, com, com outras pessoas que estejam naquela frequência. Bacana. Rádio emergência. Bom, é, existem uma série de frequências que fazem parte das frequências monitoradas pelo serviço de, de busca e salvamento de vários países. O Brasil é signatário desse, dessa convenção internacional de SAR, né? e temos aqui uma série de frequências de rádio, série, dentro de várias faixas. Cada faixa tem uma frequência destinada a, a, assiste, a serviços de emergência. É, e existem a, a, autoridades sintonizadas naquelas frequências, equipamentos sintonizados naquela frequência para receber esses pedidos de socorro, que vai desde aqui o código Morse em 500 kHz no mundo inteiro se você transmitir um código morse de pedido de socorro nessa frequência a sua chance de captar em qualquer lugar do mundo é muito grande e na faixa que nós utilizamos que é a faixa aqui ó dos dois metros fm vhf fm que é a faixa que a gente utiliza e é o modo de modulação que a gente transmite só tem esse, essa frequência de emergência, que é a frequência de emergência marítima. Né? Não temos aqui uma, uma, uma frequência de emergência específica para uso terrestre. Então, nós temos frequências aqui é, em VHF aérea e outra frequência é, marítima. Nós não temos uma frequência terrestre. Então, pensando nisso... Todos os radioamadores e a Anatel soltou um ato normativo criando a frequência nacional de chamada, que é a frequência para a gente transmitir de forma simplex em FM em 14520 MHz. Mas você também pode transmitir em código Morse, em SSB, pode transmitir em APRS e pode transmitir em FM. E nós transmitimos em FM, né que é o equivalente à frequência 144970 dos Estados Unidos. Né? Então, todo rádio amador tem no seu rádio a segunda canaleta de frequência sintonizada na frequência 146-520. Se é rádio amador, por ética, ele faz isso. Né? Então, uma forma da gente, a gente pode utilizar isso na montanha. Quando a gente vai para a montanha, e com certeza quem é rádio amador já faz isso, mas vai para a montanha, deixa uma das canaletas sintonizadas na frequência nacional de chamada e uma canaleta sintonizada na frequência que a gente utiliza para comunicação né então é o que nós temos aqui de, de, de, de faixa destinada a urgências e emergências é, terrestre disponível para os amadores os radioamadores bom outra aplicação é o sstv que é uma é uma forma de a gente transmitir imagens via rádio, né? então por exemplo, esse é um, um software que você instala no computador, é, liga o rádio no computador e gera um, você pode transmitir, gerar um, um áudio correspondente de uma imagem ou receber um áudio correspondente de uma imagem e modular e desmodular isso através de softwares, né? com, com o rádio ligado no computador. Existem os, os serviços que é o Waterfax WX, é, que são serviços de emissão, de, de rádio emissão radio meteorológico é, rádio marinha, meteo marinha, né, que são estações de transmissão de previsão do tempo ao longo das costas de todos os países. E você consegue receber esses boletins via rádio, e transmite lá com um som parecido com um fax, é esse tipo de de áudio é uma frequência específica e tanto com o celular quanto com no computador você recebendo aquele áudio você tem acesso a essas cartas meteorológicas é, que são transmitidas pela, no brasil pela meteo marinha por exemplo é, você pode utilizar fazer transmissões é, em código morse existem competições concurso Uh, sem falar na importância de aprender o código morse para utilizar aquela frequência lá que eu te mostrei dos 500 megahertz kHz para transmissão mundial de pedido de socorro em código morse e, existem os sistemas de navtex que são uh, boletins transmitidos por texto uh, boletins de texto que são transmitidos por rádio você precisa ter no caso de um barco um equipamento de navtex instalado recebe Sintoniza o seu rádio dentro daquela frequência específica e recebe pelo, pelo aparelho. Ou você também recebe pelo celular. Você pega o celular, encosta do lado do rádio, recebe o áudio ele já converte o sinal de áudio em texto. Bem legal. É o mesmo princípio do RTTY. Mesma coisa, você pode fazer transmissões, telegrafia, código Morse, etc. em áudio. E aí, não precisa mais ter uma outra pessoa que saiba código Morse para receber o sinal. É só ligar o, o áudio, do, a saída de áudio do rádio, no, na entrada de áudio do computador, abrir o programa de RTTY e ele vai transcrever aqueles sinais de áudio em texto. Bem bacana. É, existem formas de você utilizar a internet, ligar a internet no rádio de forma que de um lado do país você faz uma transmissão e aí existem as repetidoras pela internet o seu sinal entra por essa repetidora, passa, atravessa a internet sai por outra antena ligada à internet do outro lado do mundo e continua a transmissão até outro lado são repetidoras que utilizam em vez de transmitir pelo ar entre um ponto e outro utilizam a internet para essa transmissão é, outra aplicação de rádio é a navegação por rádio farol ou ADF, o VRF, RF, ILS, o beacon, que nada mais é que são equipamentos que transmitem sinais, ondas de rádio em determinada frequência, para ser utilizados como balizadores, como localizadores. Então você tem esses, esse tipo de equipamento presente em aviões, presente em barcos, né? é, que eles transmitem uma determinada frequência para você saber o é, que está acontecendo em sua volta. Então, por exemplo, os faróis que antigamente emitiam luz, hoje emitem um sinal de rádio. Emitem a luz ainda, mas emitem um sinal de rádio. Nesse sinal de rádio, em determinada frequência, ele transmite a posição do farol, a geolocalização do farol e a distância do farol. Então, a pessoa que está recebendo aquele sinal de rádio já sabe, já consegue se localizar só com esse sinal de rádio. A mesma coisa no avião. Todo o aeroporto transmite... Tem uma transmissão de rádio específica, ou uma estação ADF, uma estação é, que transmita naquela frequência, aonde quando o piloto sintoniza aquela frequência, ele, ele sabe, ele consegue pelo aparelho ADF a localização da origem daquela frequência e às vezes até a distância. Então ele consegue se localizar. As, as balizas né, de manobra. Em alto mar, de grandes navios, e as estações de transmissão de pouso por instrumento nos aeroportos. Essas estações, que a gente chama de LS, transmitem sinais de rádio específicas, em frequências específicas, em intensidades específicas, que o sistema. Uh, eletrônico do avião quando sintoniza naquele aeroporto naquelas frequências daquele aeroporto o próprio equipamento identifica a direção e a distância pela potência do do, do, do rádio e pela localização da antena e aí vai fazendo o, o pouso por instrumentos ou a localização por instrumentos bem legal é isso aí espero que se tenham gostado até o próximo vídeo